Curta, compartilha esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque ninguém ativa a notificação, ninguém comenta no canal. Comenta sim, tem umas pessoas que comentam mesmo. Creuza, beleza? Deixa eu abrir o vidro um pouquinho, que tá um pouquinho de calor aqui, mas é porque eu não quero que fazendo barulho lá fora. Ontem a Sabrina falou assim, ô oh, Rafa, meu primo te mandou um abraço. E eu falei, tá bom. E eu estava pensando... Geralmente as pessoas, quando elas mandam um abraço, elas não entregam um abraço Porque quando você fala, ah, tal pessoa mandou um beijo Ninguém vai te falar, ó, oh, estou te entregando o beijo de tal pessoa Deveria ser mais ou menos assim Você dar um beijo na pessoa, estou te entregando o um beijo Agora, eu falei, mas eu não recebi o abraço do seu primo E a minha esposa falou pra mim, não? Tá bom, então vem cá, deixa eu te dar um abraço de tal pessoa eu falei, beleza, então deixa eu te entregar um beijo Que minha mãe mandou te dar um beijo Minha mãe falou, ah, manda um beijo pra Sabrina Aí eu falei, minha mãe te mandou um beijo E geralmente as pessoas não sentem a matéria Do beijo ou do abraço que a outra pessoa manda Então, gente, se um dia você mandar um abraço Ah, manda um abraço pra tal pessoa cobra essa pessoa de te dar um abraço Porque eu tenho por mim Que as pessoas não entregam os abraços E não, entre, não entregam os beijos que elas particularmente é, dizem que vai entregar Depois que eu fui para Montevideo, Eu tô com vontade de viajar para tudo quanto é lugar agora De verdade Mas eu preciso ser patrocinado Na verdade eu pensei em fazer vídeos no... Eu já vi um vídeo no um canal aqui no YouTube Em que as pessoas elas filmam dentro do carro Tipo, filmam a... o dirigir delas Enquanto isso elas vão falando de... de coisas Então vamos fazer um teste E aí gente, beleza? Aqui sou eu filmando o meu super carro sujo Mas é o que tem pra hoje Sabe o que eu ia dizer? Que eu não sei se vocês viram Mas o Bolsonaro ele vai liberar é, O FGTS O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Para alguns trabalhadores Para quem tem mais de 10 mil reais De FGTS Ele vai liberar 30% Para quem tem menos vai liberar 35% Para que isso seja Uma movimentação na economia né Olha, eu tô me sentindo inteligente Então é isso, é verdade E aqui tem uma motinha na minha frente E é isso daí Essa é uma das piores partes de dirigir em Dayatuba, Que as pessoas aqui nunca sabem se vão pra lá ou se vão pra cá Tipo, esse Corolla aqui, meu Deus E é isso daí, estou passando aqui na frente do Burger King Poderia comer? Sim, mas vou comer? Não Por quê? Porque eu tenho prioridades E as prioridades são viagens eu Prefiro viajar, viu Burger King? Não é legal mostrar placas de carro. E aqui em Dayatuba, geralmente, está vindo muitos carros, muitos carros mesmo, com, com a placa de Belo Horizonte. Não sei realmente o que está acontecendo. Muitos carros de Belo Horizonte em Dayatuba. Provavelmente devem ser pessoas que vêm de outra cidade, óbvio, né? Que vêm de outra cidade, de outro estado, para... Não sei, eu imagino que eles venham para fazer cursos de capacitação aqui perto de Campinas, alguma coisa assim. Não sei o porquê. Eles não sei o que eles vêm fazer aqui em Deltuba, né? E essa é uma parte de Deltuba onde sempre tem radar. Sempre fica um radarzinho aqui, ó. Um radarzinho aqui e na ida vem de lá para cá um radarzinho na frente do posto de gasolina. É muito interessante E eu tô com essa blusa de frio As pessoas dizem que eu me visto que nem velho Essa blusa de frio Eu ganhei Passou da minha irmã Da minha irmã passou pra minha mãe Ela esquenta muito É blusa de lã E eu gosto de parecer mais velho Porque eu gosto de, dos estilos de velhos Eu me vejo velhinho Assim, não me vejo velhinho, na verdade Mas eu me vejo velhinho Aquele velhinho com camisa quadriculada, sabe? Que usa camisa quadriculada Olha esse carrinho aqui, ó. Carregando rações, gente. Rações. Isso aí, gente. As polícias fazendo blitz. Espero que, a, que o policial não tenha visto eu filmando. Porque provavelmente ele vai querer pegar minha placa. Vai acionar uma guarda. E dizer, tinha um rapaz filmando. Aqui é a balila. Aqui é onde... Move o capitalismo de Inveratuba, onde todo mundo quer comprar carro popular e parcelar em 40 parcelas de R$ 793. Reais. Não faça isso. Não faça isso. Se o seu carrinho é idoso, é antigo e ele tá andando, use o seu carrinho antigo. Não tem necessidade de você ficar utilizando ou querendo comprar um carro popular somente para você viver para as pessoas. Hoje em dia é o que as pessoas estão fazendo, vivendo para outras pessoas. Ao invés de viver somente. A sua necessidade Eu penso assim, se a sua necessidade hoje em dia é, Você precisa De um carro para se locomover compra um carro Claro, a gente, se a gente pudesse a gente teria Uma Range Rover né 4x4, 4x4 não, não teria Mas uma Range Rover sim Então eu, eu acho assim Que na verdade não precisa de muita... De muito luxo, sabe? Você tem que se conter com o que você tem Ser feliz Porque hoje em dia as pessoas acham que é no, é no muito ter que elas serão felizes É no... É no básico que a gente é feliz Que não é o dinheiro que faz a gente feliz O dinheiro é pra sobrevivência, né? Pro básico da nossa sobrevivência E as pessoas acham que as felicidades estão nas coisas Sendo que a, a felicidade não está nas coisas A felicidade estão nas pessoas, porque quem faz a felicidade são as pessoas, não é mesmo? As pessoas na Índia, na Índia eles ganham 2 dólares por dia Tem noção do que é 2 dólares por dia? Se fosse assim na, na, na Índia o índice de depressão seria muito grande Porque as pessoas não seriam felizes porque elas ganham 2 dólares por dia E aqui no Brasil a média salarial, vamos por lá, 1.500 Uma média salarial aqui no Brasil Pegando a população toda do Brasil e dividindo eu acho que, nossa, esse Corolla veio da pista, não acredito que ele fez isso, gente Errou o caminho, filho, errou o caminho Tu erraste caminho, então Tô te filmando aqui, ó, pra, pra todos verem Mas é isso aí, gente Gostei de fazer esse vídeo aqui filmando O capô do carro sujo e o vidro sujo A Sabrina vai falar, Rafael, que vergonha, você não vai postar esse vídeo Mas sim, eu preciso produzir conteúdos pra internet Não pra internet, as pessoas mesmo A ah, menina, não pula da ponte Mas é isso aí o vídeo vai acabar assim porque. Porque eu quero que ele acabe assim. Enquanto eu dirijo, Need Far Speed. É isso aí, gente. Por que será que as pessoas às vezes colocam um relógio no pulso aqui? Aí a é marquinha Range Rover aqui, que põe a mãozinha assim e finge que tá dirigindozinho bonitinho. Ah, para dizer que tem, né? Status, para mostrar para as pessoas que tem. O meu não, ó, o meu é um logo coisado aqui, ó. Se você passar o dedo aqui, ó, ó o que vergonha. Eu preciso mandar lavar o carro. Mas vamos mandar lavar. É isso aí, gente. Obrigado por assistir. É isso aí.